Saudações povo, eu sou o Mr. Bonnie E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal secundário Bem, pra quem não sabe, ontem foi o meu aniversário Pois é, ontem eu fiz 21 anos de idade E para comemorar esse aniversário com vocês Eu fiz uma live do dia 5 até o dia 6 Das 19 até as 19 horas Ou seja, sim, foi uma live de 24 horas A gente fez muita coisa, muita zoeira Jogamos vários jogos E deu pra tirar bastante coisa dessa live Bastante conteúdo pro canal Principalmente aqui pro canal secundário Inclusive, esse vídeo que vocês vão ver Agora foi um desses momentos tirados dessa live Então se você quiser acompanhar essas lives com a gente É só pesquisar Mr. Underline, Bon Underline, desse jeitinho Lá na roxinha, vocês sabem que site é esse Eu vou evitar de ficar falando o nome dele aqui no YouTube, ok? Então é isso, deixa o likezinho aí Se inscreve nesse canal pra gente crescer ele bastante também E bora pro vídeo Tá, eu vou, eu vou de... Eu vou de Troopers Posso levar, ah, pingolina. Vou levar pingolina? Vou levar muito Pode levar, pode levar Entendi, vamos. Ok, ok, todo mundo me segue aqui? Drust, aí, Drust, Drust, apaga vem. essa é? mensagem é, aí, velho. Apaga, é, essa é, né, velho. apaga essa mensagem aí, Drust. Tô louco, velho. Apaga não, no. É. Apaga na no Twitch, no, no WhatsApp pode mandar, velho. E aí, o <risos> que, que é esse Death Run aí? Como <risos> não. é não, não não, não que, que a gente fez? Oh, é, tá todo mundo aqui? tá todo mundo aqui. Vem cá, Calma, aí, calma aí, calma aí. Tá, pode entrar. Todo mundo pode entrar? Aí, ó. supporter creator, Ah, aí sim, bonito, bonito. Ô, vocês colocaram uma plateiazinha aqui, parece. Não, foda, é, spawn, é spawn, é spawn, é spawn prop. Sabe? É é, é spawn bugado. Muito bonito. Muito não, não bonito, é bugado, não, é assim mesmo. É, onde deixa mesmo. Pô. Aqui na não, esquerda aqui, tem um. Ó. Aqui, ó, aqui, Bonnie, tem uma surpresinha. Hã? Parabéns, bonnie, de feliz aniversário. Ah, ah. lanche, sugar, madrigal, ah, e tura. Bom. Ai, vocês são muito fofinhos, velho. Agora vamos. Eu odeio passar. esse bagulho de espinho, vai se fuder. Eu passo então, vai. Ah, não, mas agora não vai dar tempo. Relaxa, relaxa, relaxa que eu vou, relaxa que eu vou. Ah, vai, com então, calma. Tá Ai, mas acabou de subir. Espera, <risos> <risos> chat. Espera que eu chego. Espera que eu chego. Espera que eu chego. Um dia eu chego. Já passei o Defrando ah, Flakes, que era uma desgraça. Isso aqui, ó. Okay. Eu... É, é, é. é só continuar aqui. Ah, nem foder. <risos> Não olha de perto, olha daqui Que trás. isso? Tem bônus aqui, velho? Que porra é essa? <risos> Esse, esse, esse, esse, eles trocaram de roupa, eles trocaram de roupa. Pra ah, bola. nossa, vocês são muito <risos> rápidos, vocês são muito criativos, <risos> é velho. É, é, é, é cheio de recreio. Vocês têm sorte vem de eu ficar. ser burro e morrer tá, no espinho, velho. Tá, vem cá. Véio. Calma, calma, deixa, calma. Eu, deixa eu botar isso cara aqui. É, tem velho, velho, calma, velho, calma velho, deixa eu ver isso aqui primeiro. Tem a logo, gigantona. Nossa, caralho, quanto tempo você demora pra fazer isso aqui, velho? Eu ah, depois começar a live, eu cheguei que ah, a gente tá morrendo ali, a gente me madrigando, tu... Uau, o Turing é não quis participar aqui, mas o Turing ajudou com com muito. Comeu um lanchinho, coisa. uma lixeira oh, oh, oh, oh, em vale, do, do vem, vem cá, cadê o Boney? Que é eu não bônio? sei o que, eu sou o da pingulina, pingulina não, nas eu, costas eu, eu, eu aqui. aqui ó. Ah tá, vem cá, vem cá comigo, aqui. eu sou esse aqui, ó. Tá, tá uh -huh. aham. Mostra a coisa que você comeu Lama que o Jair Henrique põe a mão no cu. Aí você pode abrir ela também, põe a mão no cu dela. Tá, pera, tem que ser no cu. Abre, abre, abre, vai, vai. Tem que ser no cu, calma aí. Ai, calma, calma. Aí, ah, foda-se. Se eu soubesse, eu teria colocado uns menis. Ô oh, louco. Pega cada um, pega cada um, pega cada um. Tá. Tá, beleza. Dá pra mandar oh, uma zoeira oh, aí. Ô, Bonnie, você aqui é o último, é a gente bom. não vai ver ele ainda. Tá, ok. Vem cá okay. então, vem cá com nós, vem cá com nós. Tá. Aqui, ó, aqui tem um. Vem cá, vem cá. Aqui tem. Ah. O 21 anos, o. Ou... É logo. Tem a cachaçinha Melhor. aqui. Ah, tem um Roblox ali. <risos> É, é que eu vi, 21 Ah, um 2 e um 1, agora eu que entendi. Legal, legal, legal. Ah. Ok, aí tem o. O teve dentro do Roblox, mas aí produziu. E aqui tem um canal do o Drush tá em alta, que era tipo um mega. Ah, o Drush tá em um... alta. Caralho, que bet que fez um da que puta. O... Olha aí, Drush. Ah, não, não, não. É, aqui, aqui... é que Ah, aí... eu lembro! E vocês viram que o meu canal tá em alta? Olha lá. Puta que pariu, mano. Você não mandou uma dessa. Ô, Bonnie, fora, da marmita. O pior, fora da marmita. Aqui. E aqui tem. Vamos lá, vamos lá. Bora trabalhar, Bonnie. Bora ba trabalhar. Ixi, aí agora, agora... agora é hora de trabalhar. Ó, oh, olha o monitorzado. Só que aí tem um detalhe aqui, Bonnie, ó, que eu deixei ah. só a referência. De AMD, de Drush. Ô oh, louco, ô oh, Drush. cadê meu? Cadê? Oh, é a foto, é a foto. Ah, é. Aqui é a foto dele, aqui, ó. Olha as seria uma floresta. Ah, tem o LED e as, prateleirinha. foda, as prateleirinhas. Foda, foda, foda, foda. E o sofazinho. Na, por, na, por Natal com mouse e teclado. Uhum. No foda. Eu vi, eu vi. A gente do. A gente ia fazer um louva-deus, mas a gente ficou ah. meio. Ele abriu o VH e a gente falou: vambora, vai, rápido. Saquei, saquei, saquei. Foda, foda, foda. A gente vai aqui, foda. Tem... Passar pela porta uh -huh. Aqui tem. A gente continua aqui. A gente vem aqui. Ah. É o pônei, galera. Ixi. Não, não responda, não, é, não, tá, não, não É, não quem é o maior sobre da Twitch até hoje? Ah, eu já sei quem é, cadê? Aqui, o walking. Tá. Uh -huh. Acertou, Walking. Subzão Brabo. Qual o é personagem mais cara de pau das Machinimas? Condor, Ira, Deadpool. Ok, acertou, Deadpool, um baita cara de pau. Qual o é personagem mais rebelde das oh, Machinimas? Que... Ah, é Luna. Caralho, Acertou. acertou. Acertou, Luna não foi um. Mano, o Luna tinha o bagulho. Foi, <risos> ia ser o tubarão. Última pergunta: é? quem é o dublador do Join? Ah, <risos> quem ah, é o Traveler? Pessoal, é. eu ah, é. esse é. mapa. aqui, é. <risos> ó. Ah, não, bode. <risos> <risos> Traveler <risos> acertou, Traveler também do o Duarte. Acabou o Muito foda. Nossa, eu sou pra Player, eu acertei, eu acertei vou... todos. O que acontece eu se eu vou... errar? O Que aparece aqui? Ah, errou, ah parece... tá, errou, oh. errou, errou. Aí no outro é tipo, errou, mas podia ser. Ah, Eita, vai dar, vai dar tempo, vai, dar, vai esgotar Vocês eu... querem reiniciar? Só eu, pra garantir? Tá, tá, beleza A gente primeiro, a gente depois vem aqui, vem cá com nós Pera, eu não sei qual boneco tá... Tá, ok Vem com nós Robor, Sobe na mesinha, vem? sobe na mesinha Eita, porra, me, me impediram de subir aí, velho <risos> vai, vai lá, vai lá, vai lá vocês primeiro eu Vai já. lá vocês primeiro, eu vou depois ah. Cuidado, esse portal tem a coisa mais amaldiçoada Do canal Mr. Bonnie, putz não sei, não sei o que, que é, mas vamos. Pode entrar primeiro. Cadê? Mesma. Ah, vai ser foda. Oh, agora é o último que eu sei que você vai adorar. É, você vai gostar, você vai. Tá. Ai, eu Ai meu Deus. Agora que eu vi. Monumento ao pro player, foda. Entra, boy. Pode o entrar é primeiro. Ah, que bonitinho. Ah, o banquinho e o poste. Aí, amigo, você andou muito, acabou de chegar na sala de Hollow Knight. Descanse aqui nesse banco. Ah, olha nossa. O uh, alma, alma recomposta, mano. Que, ah, olha nossa. Que, olha aqui a espadinha. Muito fofinho, mano. Muito aqui, fofinho. Olha aqui, deixa eu tirar um... Uma... Eu um Pera, deixa eu ficar aqui, ó. Deixa eu... Eu vou fazer uma pose. Eu vou tirar um print depois. Calma aí eu quero tirar uma selfie com vocês também. Vamos aqui no... Onde é que sai aqui? Antes tinha um... um portal. Como é que sai agora? <risos> ah, é, é, o, um é o botão, é o botão, é o botão, é o botão. botão. Ah, tá. Não. O nem sabe mais do mapa que a gente. Vem aqui, ó. Vem aqui. Eu quero Vamos tirar foto com esse fundo foda. Noob, tá. Inclusive, se vocês quiserem pegar uma skin que caracterize vocês melhor... É, eu acho melhor. <risos> se não fica vários Bonnie, é. Eita, o véio. Tá, ok, todos atrás de mim, bem juntinhos Vou fazer aqui, hein, 3, 2, 1